Olá, eu sou é a Maria do blog Love Maria e há uns anos atrás fiz-vos um vídeo onde fiz autocolantes usando papel, papel vegetal e fita cola, por isso não foi preciso nem impressora nem papel autocolante, mas este ano eu fiz, ou, ou melhor, este mês, eu fiz um upgrade e comprei uma impressora e é tão linda e já fiz cadernos, já fiz imensas coisas lá e estou muito, muito contente. E achei que o próximo passo normal era fazer autoclantes porque é uma coisa que eu adoro. Por isso, se vocês quiserem ver como é que eu fiz estes autoclantes todos tão críticos, é só quem entrar a assistir. E se vocês não tiverem impressora nem papel autoclante não se preocupem, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Por isso, eu vou deixar a passar no cartão agora e também em baixo na descrição para vocês irem ver, porque foi há alguns anos que eu fiz esse vídeo, mas continuo a gostar muito dele. Por isso, espero que vocês também. Ok, o primeiro passo é criar os nossos próprios desenhos. Vocês podem criá-los assim, nem que seja para primeiros esboços para depois passar para o computador, e vocês depois podem digitalizá-los e no Photoshop fazerem alguns retoques para se transformarem em autocolantes. Eu gosto muito de desenhar à mão mas depois gosto de passar para o Adobe Illustrator, que é outro tipo de técnica que eu vos vou ensinar. Mas a primeira coisa que eu vos aconselho muito a fazer é, ao verem inspirações, para ser no Pinterest, ou criar até os vossos próprios ícones já assim em papel. Por exemplo, eu fiz aqui alguns ícones para depois passar para o Illustrator, por exemplo, aqui uns hambúrgueres, umas batatas fritas, aqui este gelado, uma pizza, um donut e todos estes ícones que eu tenho aqui, eu passei para stickers. Por isso, este é o primeiro passo, é ter as ideias, desenhar as ideias e agora vamos passar para dois tipos de programa que nós podemos utilizar. A primeira forma é vocês fazerem os desenhos, digitalizarem no vosso computador e a partir daí, vocês vão abrir no lado do Photoshop e vão melhorar, dar uns retoques, alguma parte da tinta que não ficou tão bem, por exemplo. e O que vocês vão fazer é carregar duas vezes na camada, não no título, senão vocês vão editar o título, mas duas vezes na camada. E vai-vos aparecer uma janela bastante grande e o que vocês vão fazer é carregar em traço. E no traço vocês podem mudar o tamanho do traço, a cor do traço e neste caso eu quero que seja branco e com alguma grossura porque eu depois vou querer recortar à mão porque eu ainda não tenho nenhuma máquina que eu faça por mim. O que eu vou fazer é adicionar apenas um bocadinho de brilho externo, mesmo muito ligeiro e com estas configurações para ficar mais uma linha e não tanto um brilho e assim eu consigo já ter uma ideia de onde eu tenho que recortar. Se for no Adobe Illustrator as coisas mudam um bocadinho porque o que nós vamos fazer é também podemos digitalizar e colocar lá a nossa imagem e agora vamos criar com formas geométricas, com formas irregulares, o nosso próprio sticker, o nosso próprio autocolante. E é um processo um bocadinho mais demorado porque vamos ter que refazer o desenho com formas. Mas se vocês gostarem muito de fazer imagens vetoriais, isto vai ser uma atividade bastante interessante. Eu pelo menos adoro fazer imagens vetoriais e não me importo passar horas a fazê-las. Mas o que eu costumo fazer é só fazer formas que encaixem na minha imagem original e mudar as cores e depois adicionar o traço para depois fazer exatamente o que fizemos no photoshop, que é criar esse traço, esse contorno a branco para depois podemos recortar melhor o no nosso papel autocolante. Depois o que eu fiz para criar outra borda foi selecionar o meu objeto todo, criar o menu Object e depois em Expand expandir o meu objeto de forma a que a minha linha, o meu contorno, já não seja linha, seja uma forma e dessa forma eu consigo criar outra linha, outro contorno porque em vez de eu ter já um contorno, tenho um objeto, tenho uma forma ou seja, já consigo criar um contorno à volta dela e é tão fácil quanto isso, é um processo bastante simples por isso, para mim, para estes primeiros stickers o que eu fiz foi fazer alguns Pikachus eu já tinha alguns ícones feitos e inspirei-me naquele caderno que eu vos mostrei também fiz umas pokebolas e coloquei alguns balões de fala com a palavra cliente e um espaço para colocar o nome do meu cliente, porque eu tenho feito alguns trabalhos de consultoria e também alguns trabalhos de ilustração e gostava de colocar alguns balões de fala na minha agenda porque assim sinto que é mais fácil organizar-me e também fiz alguns ícones no youtube e algumas coisas que me vão dar jeito para colocar na agenda. O que vocês precisam fazer para o vosso software tanto seja de Photoshop ou Illustrator, é criar um novo fecheiro A4 porque assim vocês já têm o tamanho certo para a vossa impressora e a partir daí colocar todos os ícones, todas as coisas que vocês vão fazer lá e assim dessa forma vocês conseguem organizar melhor os vossos ícones e conseguem organizá-los de forma a não perder espaço na vossa folha de autocolante porque essas folhas até não são muito baratas por isso se vocês conseguirem organizar ao máximo para conseguirem utilizar todos os espaços da vossa folha vai ser muito melhor para vocês e vocês vão ficar com muitos mais autocolantes dessa forma por isso nós já temos a nossa folha A4 preenchida, por isso que nós vamos fazer é exportar e exportar como PNG e assim já temos a nossa folha A4 e também num formato bastante bom sem perdas de qualidade por isso a próxima coisa que nós vamos fazer é encontrar o nosso cheiro no nosso computador que a com o botão direito do rato e carregar em imprimir e a partir daí nós vamos colocar que tipo de folha que nós temos na nossa impressora. De acordo com o tipo de papel autocolante que vocês têm, vocês têm que colocar essas definições na vossa impressora e no meu caso este papel autocolante é mate por isso eu vou colocar na opção matte, Epson matte, embora não seja papel da marca Epson mas não há problema nenhum e só vou conferir se está tudo dentro dos conformes e vou colocar a qualidade no máximo para ter a melhor qualidade possível e depois é só esperar que a impressão conclua. Ok, agora vem a parte em que vocês têm que recortar todos os autocolantes que vocês fizeram. Mas, para alguns podem não ser muito interessante, mas eu até gosto desse processo, é bastante relaxante para mim, por isso eu não me importo nada. Por isso, este é o resultado final com os meus stickers feitos no Adobe Illustrator e com o papel mate mas eu agora queria tentar com vocês outra técnica e eu queria que os meus autocolantes ficassem com uma espécie de brilho por isso o que eu vou fazer é imprimir novamente uma folha A4 cheia de stickers e o que eu vou fazer é plastificá-los de forma a conseguir ter esse brilho e só depois é que eu vou recortar os meus stickers, porque assim é muito mais fácil plastificar a folha toda do que depois cada um individualmente ou recortar primeiro e depois recortar novamente com o plástico por isso eu gostei bastante do resultado final destes stickers, parece que tem mais qualidade ainda, o que é absolutamente incrível, como vocês devem estar a imaginar e estou a adorar esta impressora até já fiz um vídeo para vocês em que usei o scanner da minha impressora para recuperar uma foto antiga da minha mãe eu já fiz cadernos com esta impressora, já imprimi as minhas ilustrações, por isso se vocês quiserem ver vídeos com a minha impressora e o que é que eu faço com ela, digam-me nos comentários porque eu adorava trazer esse conteúdo para vocês por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo